Para nossa reflexão diária, o livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 4 e 5, ele diz E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Infelizmente o que vemos hoje em nossas igrejas é bem diferente do tempo de Moisés. Igrejas investem um bom tempo dentro dos cultos para ministrar sobre as contribuições e muitas das vezes chego até a implorar para que os irmãos comecem a ser contribuintes para a obra do Senhor. A primeira vez que a Bíblia relata a função chamada a obra do Senhor está no livro de Êxodo, quando então o Senhor dá a ordem a Moisés e a todos os seus filhos de Israel para construir uma tenda, um tabernáculo, para que ali seu povo pudesse adorar ao Senhor. Diz a palavra que Deus encheu do seu espírito Bezalel e Aioliabe, filhos da tribo de Judá, com habilidades de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para inventar as obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata, em madeira e bronze. A palavra relatada que vieram os homens e mulheres filhos de Israel com seus corações dispostos, Voluntários e traziam fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem trazia a oferta de ouro ao Senhor, conforme o desejo do seu coração. Ao ponto que no versículo 4 e 5, a qual nós lemos, os sábios que trabalhavam na obra do Senhor vieram e pediram para que o povo parasse de trazer as ofertas, pois as ofertas eram bem maiores do que o necessário. Foi nesse ponto que Moisés se levanta no arraial e pede para que o povo pare de ofertar na obra do Senhor, pois o que tinha já era o bastante." Igrejas e pastores passam por necessidades básicas, pois o povo está tão corrompido com os valores que procuram a igreja para receber e nunca para dar algo para a obra. Que o Espírito Santo do Senhor, o mesmo que encheu o povo de Deus no passado, traz um profundo amor em sua vida, para não mais se servir do Senhor, mas sim começar a servir a abençoar, a cuidar da casa de Deus. Pois somente quando você começar a servir, a dar, a contribuir, as promessas do Senhor começará a ser vivenciada pela sua vida. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, chegamos em sua presença, meu Deus, te pedindo perdão. Por todas as vezes, ó Deus, que de vez em nós servimos a obra do Senhor, a gente acabou se servindo do Senhor. Fomos para a igreja buscar uma bênção, buscar um milagre. Muitas das vezes até deixamos as nossas ofertas a fim de receber algo em troca. E eu vejo que não é isso que o Senhor tem procurado em nós. O Senhor procura em nós corações que possa contribuir segundo o desejo das nossas vidas. Que possamos ser fiéis ao Senhor, ser fiéis à obra do Senhor. E que em nome de Jesus a igreja, a obra do Senhor possa ter para abençoar, para cuidar para enviar missionários, para sustentar os nossos pastores, cuidar do templo, investir em vidas e que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser essas pessoas que abençoam a Tua obra para que o Teu reino seja propagado neste lugar. Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Meyer.